Oi gente, tudo bem? Aqui Guilherme Freitas, jornalista da Swing Channel e estou gravando esse vídeo para participar do improvável do quadro aí que o coach Alex de criou para esse especial de fim de ano da Best Swim. Bom, a gente tem que escolher um nome aí improvável para se classificar para os jogos e eu estou escolhendo o Iago Mussalem. Por que, que eu estou escolhendo o Iago Mussalem? Primeiro, porque ele já nadou perto do índice olímpico de 100 borboleta, que é 51,96% ele tem 52,09 e já nadou algumas vezes na casa de 52.1, 52.2. Então é, não seria tão surpresa assim o Iago fazer o, o índice olímpico, mas seria de certa forma também um pouco improvável, já que ele não teve um, um ano muito bom em 2019 nadando na longa. Ah, o segundo motivo que eu escolho é porque a gente tem um cara muito dominante na prova que é o Vini Lanza. E como ele já nadou várias vezes abaixo do índice olímpico, ele pode acabar puxando não só o Iago como outros candidatos para nadar para 51 e consequentemente fazer o índice olímpico para Tóquio. E terceiro, porque essa é uma prova muito tradicional do Brasil. É, se a gente pegar nos últimos jogos olímpicos de Atenas para cá, só em Londres a gente não teve dois nadadores brasileiros. Então, por ser bem tradicional, não seria muito bom a gente ter dois nadadores brasileiros na prova de 100 borboleta. Então esses são os meus motivos que eu escolho o Iago, espero poder acertar, né? o próprio Iago também ficaria muito feliz se conseguir o índice olímpico para o sem borboleta. E eu desejo a todos vocês um ótimo 2021 e que seja um ano muito bom para todos nós. Obrigado pela oportunidade, coach, e um abraço pessoal!